nós somos contrários a qualquer de presidente da República do Brasil Nós evidentemente que nós somos a favor do governo democrático eleito democraticamente. E a gente não vai chamar de impeachment, porque impeachment é uma palavra é, primeiro que é uma palavra no estrangeirismo, a gente poderia talvez chamar de, de de impedimento, mas a gente tá chama de golpe mesmo. Toda e qualquer tentativa de manobra né, orquestrada, articulada, ou seja, pela mídia, seja é, por outras instâncias, é, todas essas manobras feitas para consumar um impeachment, eu considero como um golpe. A tentativa de aviltar a democracia no meu país, infelizmente, é uma coisa na história dele muito comum, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que exercer a cidadania. A gente quer democracia, a gente não quer mais um golpe, a gente não quer ter mais a nossa palavra cerceada. Eu não quero mais ser proibida de falar na praça, eu não quero mais ser proibida de, de reunir com meus amigos ou, ou fazer poesia na rua ou, ou de ocupar os lugares públicos. Eu quero cada vez mais tenha lugares públicos para a gente se expressar, colocar o que a gente pensa.